Oi gente, bom dia, tô aqui de novo, como prometido para vocês, mês a mês mostrando o resultado do Big Sister Estrias, o resultado dos tratamentos e da micropigmentação, né, da camuflagem feita nas estrias. Esse mês foi bem legal, né, eu vou postar aqui para vocês todos os resultados filmados e foto de cada uma, dá pra ver bem, né, Para que vocês entendam e optem aí, pelo que vocês querem fazer nas estrias das pessoas. É, cada uma obteve um resultado em relação à sua melanina. Umas escureceram um pouco, outras apareceram menos, outras ficaram mais amareladas. Então eu quero que com os próprios olhos de vocês, vocês observem, deem a sua nota e coloquem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão achando é, desse Big Sister, é, dos resultados, para que eu fique sabendo também, porque eu estou fazendo isso para vocês, então eu preciso do feedback, o que mais vocês querem saber, porque eu estou querendo, é para gente que eu estou fazendo isso, então por favor comentem, tá bom? Beijinho, até mês que vem.